lá vem, aquelas torres, é o que ela? Achas que sei o que é que aquelas torres estão lá ao fundo? Eu, acho que este estudei, a única coisa que sei é que aquilo ali, em baixo, é um cemitério muçulmano. Aqui? Uhum. Sim. É um cemitério muçulmano está ali, o que é que temos é? agora aqui? Muçulmano. Muçulmano. É o que é aquilo? Campo da Rata, olha. Bateria das Paradeiras bateria é os, é os canhões Até porque é que o não está ali até Tem qualquer coisa? Isto é? Um é um cemitério é. muçulmano E lá do outro lado um cemitério muçulmano Vamos ver aqui, fica aqui, junto aqui a água É o mar? Tem mais, mais pegas ali cemitério muçulmano, na década de 60, não de 2016 as sepulturas estão Casa das Palavras É passarem mortos aí para não vejo sepulturas nenhuma tem é muçulmano. bem localizado. Não tem qualquer coisa aqui, não sei o que é que será. Está escrito em português também? Onde mira as Onde brigantia, cidade de Galiza, ali situada, levanta como a talaia de gã Um faro altíssimo. Um faro altíssimo e das poucas construções dignas de serem lembradas Palo Horózio, diversos Espagio Histório, não sei é? é quem Aquilo lá, lá é português Sim, bora, Vamos lá ver agora ali É para cima agora, aqui para esta parte Ver ali os meninos Até não dá para por aqui? Dá, dá então, anda para trás e para a frente é, Vê se a <risos> Ah, está ali, tá ali as boias, não né? um boia é? Um boi ali. Você dá que é bom para o sarco? Não está a dar esta coisa branca? É o é bom para o sarco. Então temos as, as, as torres e a fortaleza ali à frente para combater para disparar os canhões ]到了. Para proteger esta barra, está ali à frente ali aí, sim Então o que é que estamos aí a ver? Muito é, ué. é muito galego? É muito <ras continually. risos> É muito <tirem> O Conselho de Corunha... Eu fazia escruturas de Tal tá, tá, tá. capitão tal tal tal... coisas tal tal tal tal e coisa... Que... Tá, tá, tá, tá, tá é, e qualquer coisa que já passei, já tiraram mais uma escultura aqui, aqui é a volta de Turvérculos, que é um farol. Olha aqui, <risos> diz a Bessília. Temos aqui a escultura. Parece uma flor, o que é que será? Vamos lá ver o que é que diz ali aquela ilustração. Espaço naturalmente de desse local, até os éticos. Já sabemos disso. Agora o que é que é aquela cultura? A estrutura não sei. Vamos lá ter eu. Estás a ir para o assento errado um bocado, não é? Mas pronto, vamos ver aqui, isto aqui primeiro, não é? Não, o caminho põe a para cima, para aquele lado. Eu não vou lá para então ficas aqui à espera de mim. É, vamos esperar, né? Se uma manchete de pedras, já além de uma casa. Uma casa, não é casinha? É uma casa? Não. Um farol está longe do mar? O mar, o mar está ali? Está onde? Está ali, naquele lado. Ah, ok. Isto aqui é o quê? É uma manchete de pedras, não é? o que tu disse, Aquilo é umas casinhas que se embolizou quem? Casinhas? Sim. Se, se é para tirar o pato? Ah, se calhar! E onde é que estão os canhões que protegiam? Não sei quem, não sei quem estavas dando! Dizia-lhes que eram que tinha Jorge Vano! Estavam para o ferveio! Dava dinheiro! Dava dinheiro! Ah, isto é ali! Não, vamos lá! Só viste isto, isto, só visto vi Olha, Olha mais uma ilhazinha ali! Será é que aquela também está à venda? Não esqueçam de ver aqui o vídeo também de lhe à venda. Agora temos aqui... Punta Herminia. Será é que antigamente era uma população aqui talvez a dizer? Estava escrito. O eu sininho só, eu só, eu só pensa no marisco. Bom, queres ir para onde? É bom ir para farol, hein? É. Podemos jogar aqui a estas casas já que tu estás a ver. Pois então. Tem a é casa pastada? <risos> o que é que é aqui estas, estas coisas? Estas casas. A torre de lá ao fundo. Talvez, algo que pode ser o carro está do senhor do dono para estar tá a abastecer, mas deve ser, os carros peças ficam todos ali, vamos ver, está de escultura lá ao fundo, isto não sei, qualquer coisa, qualquer evento ou isso, é uma barraquinha talvez, agora já não funciona. Certa festa faz aí, quem souberem é, escrevam nos comentários, continuo aqui o pessoal a fazer jogging. Etor Dércules, imponente lá ao fundo. É, é uma escultura. Uma escultura mas é um Estou isso lá ver o que é que é o significado, parece, parece, parece aquelas cornetas de... De chamar né? Aqueles é. dos cornos que capitavam os uh, dos Vikings! Quase! <risos> Essa a dos vikings! Vamos lá ver o que é, que, é, que é aquela corrente que está ali em baixo. É, então temos aqui umas cadeiras todas relaxantes. É? Dá para contemplar o mar. Para, dá para dormir aqui quase. Todas inclinadas, com vista para o mar. É? peças cadeiras. Cadeira aqui. Está ali o mar, vamos experimentar sentar-se aqui para ver qual é o resultado, qual é a visão. Vou meter aqui um direção dos meus olhos para vocês verem mais ou menos qual é que é que se vê. Olha, fica aí, fico... Ah, isto, quase, quase parece para bronzear já é para isto, parece que estou muito a bronzear aqui. É ver ali, é. Belas cadeiras, dá para meter aqui eu umas lá ordens, lá para casa? dá para meter umas ordens. Tal. Dá uma coisa para... mole dessa. É, Há é amores, até mais uma mandinha <risos> Vamos lá Kevin ver o que é que é a trombeta ali em baixo O que é que é que é verdade? Não tem nada escrito? Não, deve ter qualquer coisa Vamos lá ver o que é que tem a dizer Ora e cá estamos aqui ao pé da trombeta O que é que é isto? Vamos lá ver, quase parece um chuveiro também O que é que dentro? Faz assim uma forma ser Um bicho, uma minhoca ou qualquer coisa, sei lá Será que não tem nada escrito? O que é que isto é? É um bocado. soltar daquele lado. Tem qualquer coisa ali embaixo, não vai ver. Várias poças d'água. Quer dizer que a água chega até aqui, pois está tudo molhado. Quer dizer que a água chega aqui, deve só picar bem. Não, será que é pago? Ah para água do mar entrar por aqui e assim, sempre por cima se vier com muita força Só se for para isso, talvez seja isso, para chegar ali mais à ponta Temos ali Toro de Erros, ali, Toro de Erros, que é um farol, está a ver ali o farol para iluminar, parece o farol antigo, antigo de um, Pompeia Vamos aqui esta parte, não tem descrição nenhuma, não tem nada mas dá para fazer aqui um panorama para ver Casa de Vamos ver? É bonito, não é? E o que é que temos nós aqui? Um monte de pedras ou não? O que, é que será isto? Umas coisinhas redondinhas. Não diz nada. Sei o que é, que é isto, mas se há algumas gravuras ou alguma coisa. Isto é rocha vulcânica, é muito levezinha esta rocha. Vamos ver. É para isto. Qualquer é coisa está aqui, mas não sei o que é que é. Vou depois na descrição o que é que é isto.